Olá cinéfilos cor-de-rosa Tá começando uma edição Mais que especial do Pink Popcorn Comigo mesma Hillary Hilton, essa drag queen Babadeira e que ama Filmes LGBTs E que deu a Elsa nesse canal aqui Que era do Kevin, bom, quer dizer Deu a Elsa não, né, porque na verdade Eu comprei esse canal Porque meu amor, não basta ser bonita Tem que ser milionária E a partir de agora Você acompanha aqui com os filmes que estão em exibição no Cine Queer, o Festival de Filmes e Cultura Queer de Natal. E antes que eu te diga quais os filmes que vão estar nessa edição do Cine Queer, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, o canal da Hillary Hilton, e ativasse o um sininho que tem aqui embaixo, para que você receba uma notificação toda vez que um vídeo meu For postado. Assim você não perde nenhum conteúdo. E aqui no canal eu não falo apenas sobre filmes LGBTs. Aqui você também vai ver entrevistas de pessoas artistas que eu converso e a gente aprende um pouco sobre a cultura de cada pessoa. E é claro, também tem alguns conteúdos sobre a minha vida como Andrag Queen safada que sou. O Cinequeer ele é um festival que surgiu lá em 2019, quando nós estávamos celebrando os 50 anos do Dia do Orgulho LGBT. LGBTQIA+. E desde lá esse festival tem apresentado vários filmes, entre longas e curtas metragens, que celebram a diversidade, a inclusão e potencializam novas narrativas para o cinema LGBT. O primeiro longa metragem LGBTQ que nós vamos falar aqui no vídeo é Tangerine. Um filme já conhecido aqui desse canal, porque o Kevin já apresentou ele em algum vídeo que eu não sei qual é, porque eu não estava aqui. Mas deixa que agora eu apresento ele pra vocês. Tangerine é um filme de 2015 que foi produzido por Cian Baker utilizando apenas um celular pra fazer as filmagens. Sim, pasmem, apenas um celular. E a gente sabe que hoje em dia é sim possível criar grandes produções apenas filmando com o um celular. Lógico que não é qualquer celular, né? Mas isso não importa. O que importa gente, é que isso foi o grande diferencial desse filme e só a nível de curiosidade tem várias outras produções sendo feitas aí com celular também. Um dos casos mais recentes é, por exemplo, o clipe de Stupid Love de Lady Gaga que também foi feito todo num celular. Só que Tangerine não leva mérito apenas por isso porque o enredo é sobre Cindy uma mulher trans que acaba de sair da prisão, sim ela estava presa e volta para as ruas porque ela é garota de programa. E aí ela descobre através da sua melhor amiga a Alexandra, que o seu até então namorado a está traindo Com uma mulher cis Aí meu amor, o barraco tá feito Porque a Cindy vai com a sua melhor amiga Alexandra até o inferno Atrás do seu namorado E da amante dele Se isso acontecesse com vocês, vocês também iriam Atrás da racha da amante, gente? Falem aí pra mim nos comentários Porque comigo eu já não sei, eu já ia ficar Possessa do jeito que eu sou escorpiana Ciumenta, ai meu amor Não, não ia nem aguentar ir atrás dessa racha, bicha Não ia aguentar, mas olha só só assistindo Tangerine para saber como que essa confusão acaba. E para assistir é muito simples que eu vou falar para você agora. Olha só, esse festival Cinequeer, ele vai estar do dia 24 a 31 de janeiro agora, já próxima semana, disponível na plataforma Tutsplay. E para você entrar basta acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é Todos Play Ponto .com.br ponto Daí vocês entram lá com login e senha Se não tiverem ainda, podem criar Ou usar a sua conta do Facebook E todos os filmes que eu falar aqui hoje nesse vídeo E vários outros vão estar disponíveis lá nessa plataforma para o Festival Cinequeer. O próximo filme que também está disponível no Cinequeer é um longa-metragem recém-lançado de Daniel Nolasco, que olha só, está repleto de homens gostosos, sensuais e barbudos, que quando você estiver assistindo, eu tenho certeza que você vai querer bater um, um bolo de pote Um rocambola, entendeu? Então já vai preparando aí a massa e o batedor Vento seco se passa no interior de Goiás Numa cidadezinha onde no meio de julho A pele das pessoas fica toda seca com a baixa umidade, meu amor Só que ressecada Já tô eu com esse monte de macho gostoso nesse filme E no enredo nós temos o Sandro Que é um cara comum Frequenta ali o futebol, clube, tem amigos, família trabalho, enfim, tudo normal na vida dele, só que ele tem um namorado que é o Ricardo, e o Ricardo trabalha com ele, eles são colegas de trabalho mas a vida dos dois começa ali a mudar um tanto, sabe? Quando de repente surge na vida deles o Michael, o Michael é um cara assim, misterioso ninguém na cidade sabe nada sobre ele, assim, ele é meio estranhoso meio exótico, sabe? uma coisa assim, dá, dá um nervoso aí meu amor, aí é só mistério daqui pra frente. Sabe aquele filme que deixa a bicha nervosa, ansiosa, porque você não sabe se o personagem vai morrer antes de você ter um ataque do coração? Então, esse é o filme e ele é maravilhoso por causa disso. É aquele filme aquele suspense, onde você não sabe se o boy magia ele tem uma boa índole com a má índole. E aí você não tem a certeza se ele vai quebrar suas costelas. O nosso próximo longa-metragem não é ficção, e sim um documentário que foi lançado no ano passado e intitulado Mães de Derek. Esse documentário teve a direção de The Kelmy e ele retrata a vida de quatro jovens mulheres que cuidam de uma criança de 9 anos que é o Derek. E todos eles moram numa cidadezinha bem pequena no litoral sul do Brasil. Essas quatro mulheres, elas elas são lésbicas, feministas, anarquistas e não monogâmicas. E elas só querem o bem do filho delas, do Derek. E para que eles se sintam bem ali onde estão, elas estão até construindo uma casa numa área de ocupação no meio da mata. Só que elas correm um risco iminente da chegada da polícia que pode expulsar elas. E é em documentários como esse, que a gente percebe que a nossa comunidade é tão ampla que existem grupos, grupos muito pequenos dentro da nossa comunidade que lutam a cada dia pelo seu espaço. E eu tenho certeza que as mães do Derek vão mostrar pra você com esse filme que a gente tem muito ainda a conquistar. E lembrando, gente, que esses são apenas alguns dos filmes que estão em exibição no Cine Queer. E toda a programação completa, você vai conferir nos canais oficiais da Casa da Ribeira. No Instagram, é arroba Casa da Ribeira. E no YouTube, olha só, vou deixar um linkzinho aqui do lado para vocês acessarem o canal deles. Mas calma que eu ainda não acabei, deixa eu te contar que no cinequeer, além dos longa-metragens que estarão em exibição, nós também teremos curta-metragens no cinequeer. Um desses curta-metragens é Antes do Azul, que acompanha uma mulher negra e trans, vivida pela atriz e cantora Valéria Barcelos, onde ela lhe permeia pelo passado, presente e futuro, criando um cenário quase que apocalíptico. Mas também temos o curta-metragem Os Últimos Românticos do Mundo, que é ambientado no ano de 2050, com uma estética bem retrofuturista, cyberpunk, onde os personagens principais, Pedro e Miguel só querem ficar juntos por toda a eternidade no fim de tudo que apresenta a história de Jose que passou a vida inteira lutando ali pela aceitação da sua mãe que era a única pessoa que o importava mas que só quando ela já estava idosa e necessitando dos cuidados dele por causa de uma doença é que o laço dos dois acaba se estreitando. Por no anos 80 um curta metragem onde um jovem ele só tinha ali a disposição para estudar aquelas antigas enciclopédias de papel que eram muito usadas nos anos 80 E aí ele descobre ali na parte de ciências Uma figura de um homem pelado ali para mostrar o corpo humano E ele acaba se excitando ali com aquela imagem E descobrindo ali sentimentos, desejos e sexualidades Que ele nunca tinha sentido Bicha Bomba é um curta-metragem repleto de imagens caseiras Feitas nos anos 90 de uma criança no seu âmbito familiar Essas imagens, elas são usadas com a narrativa de problematizar a palavra bicha naquela época, que era usada para designar nós que somos gays. E esse curta ainda nos faz refletir sobre como as crianças LGBTs percebem o bullying com elas mesmas, não só no âmbito familiar, como na escola, vindo dos amigos também, ali quando elas não se encaixam no padrão, quando elas são afeminadas e quando elas não fazem parte de algo heteronormativo. E Meg, um curta documental que entrevista Meg Hayara, a primeira travesti negra a conquistar o título de doutora no Brasil. Um marco não só pessoal de uma luta para ela, como de toda uma comunidade. E todos esses filmes que eu apresentei hoje aqui nesse vídeo e vários outros vão estar disponíveis para você assistir online na íntegra e gratuitamente na plataforma Todos Play. E o Cinequeer também vai contar com workshops, bate-papos e vários várias outras coisinhas pra vocês. Por isso, olha só, tem um link aqui embaixo na descrição pra você acessar tudo isso. Agora, meu amor, eu quero saber de você, hein? Qual foi o filme que te deixou mais curioso pra assistir no Queen? Comenta aí que eu quero saber, tá certo? E não esqueça também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, hein? Porque isso é muito importante não só pra mim, como pra todos que levam até vocês o cinema LGBT. E agora eu vou ficando por aqui, até até o próximo vídeo do meu canal e muitos beijinhos da Hillary Hilton.